Mas muito obrigado, Zu, tá? Pela doação. Que Deus possa te abençoar cada dia mais e mais. E vai dar tudo certo. Depois da minha cirurgia aí, depois que eu acertar essa perna aí, eu vou estar aqui firme e forte. Ó, pula, volta. Eu sempre gosto de jogar assim, cá. ó. Os caras. E rapaz, eu vou pra cima mesmo tirando, Medo dedão e pronto, aqui, ó. Ah, foi, aqui, ó. Ah, não. deixei por cima aqui. Que aí é melhor. Que se tiver alguém ali, ó. Ele sempre gosta de pegar aqui, ó.